A formação em engenharia civil no Instituto Politécnico da Guarda tem 30 anos de existência. O plano de estudos tem matérias fundamentais da área de engenharia civil, de forma a preparar estudantes para trabalharem nas várias áreas de atuação. Apresenta um sistema de ensino exigente, privilegia a aquisição de competências com o objetivo de adquirir capacidade de aprendizagem autónoma. licenciados podem candidatar-se à ordem dos engenheiros técnicos, bem como à ordem dos engenheiros. Asseguramos uma formação especializada em engenharia civil, introduzindo os conhecimentos nas áreas científicas nucleares, desenvolvendo capacidades para assumir responsabilidades ao nível da compreensão, concepção e execução de soluções de engenharia. As instalações do Instituto Politécnico da Guarda Apresenta aí diversos laboratórios, tanto ao nível de serviço para alunos como para a serviço da comunidade, nomeadamente laboratórios na área da geotecnia, construções acústica e térmica de edifícios, hidráulica, materiais de construção e estruturas.